E a vida que eu sempre sonhei, hoje eu tô vivendo Distanciado de todos que não querem eu vencendo Sigo trampando, dobrado, focado, determinado Deixando os Apple, se perguntando o que será que eu tô fazendo Mas será que isso realmente interessa? Ou isso é só um sentimento louco de por saber que o neguinho não precisou da peça. E o que ele queria conquistou sem pressa. E eu vou afirmar um, sigo minha caminhada. Eu vou na fé e não na sorte. Pra Deus abençoar minha passada. Pra quando eu lembrar de tudo que eu passei. Eu saber quem me ajudou e quem pulou na bala. Tranquila, arrumou chavão no meu peão. Acelerando o novo porretão Lembro de quando eu passava Ela virava cara Hoje ela vira cara Pra ver quem tá dentro do golfão Nesse sempre foi assim Mas hoje com intensidade Menorzinho prosperou E hoje tá na atividade Pouco se importando com o Zé falar demais E o desespero deles É saber o que a gente... Na boca delas hoje o pai tá milionário Na boca deles hoje o pai é empresário Na boca de quem não conhece O pai tá traficando Mas só conhece o fardo Quem tá carregando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 I go